Olá, isso é uma conversa dentro de uma garagem, hoje, tá? <risos> e eu queria fazer essa conversa com você, agradecendo a todos vocês, aliás, por terem estado ontem na live. Quem não esteve, não tem problema, pode assistir porque está no site, está no meu, no meu canal. Sobre defesa planetária com o representante da SONIR, o Cristóvão Jacques. E com a presença ilustre, também ilustre, né, do nosso amigo Ricardo Freire, do canal Pequeno Passo, que esteve no chat, já que ele não pôde comparecer à bancada. né Ele tem uma filha recém-nascida. Mas foi um chat fantástico foi uma, uma live, perdão, foi uma live fantástica. Uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. Foi, teve uma hora e 48 minutos de duração. E essa live encerrou aquele meu ciclo de defesa planetária, de como defender o planeta como defender o planeta no caso de aparecer um asteroide potencialmente perigoso. E nessa live nós ficamos sabendo novamente, né? Nós fomos lembrados que os nossos amigos da Sonya descobriram um asteroide, né? No ano passado, que ele passou foi descoberto um dia antes. A NASA falhou, as outras agências falharam e foi descoberto por brasileiros. Eles já receberam vários prêmios, como vocês vão poder ver na live. Eles vivem do dinheiro que ajudam a eles e vivem do do dinheiro que recebem desses prêmios dos vários cometas que eles já descobriram, né? Já fizeram vaquinhas também, quer dizer, eles não usam o dinheiro do povo, eles vivem com o dinheiro deles mesmo. E o, o Jax, ele é muito arisco para live, né, devido ao trabalho dele. E pela segunda vez, isso é um remake, né, isso é, uma, é um remaster, como eu costumo dizer, de um serviço, de uma campanha que eu já tinha feito no ano passado e refiz esse ano e vou fazer novamente. E a partir de agora, qualquer um de vocês que quiserem, uh, que podem, chegar lá no Facebook e se inscreverem lá, curtirem a página da Sonia e tem uma página também muito boa que eu vou deixar aqui na descrição, que é a Bad Asteroid, onde a Sonir desfaz todas esse, essas ideias, todas essas notícias falsas de que um asteroide vai vir e vai se jogar com a Terra, é uma página especial que o Cristóvão Jacques criou, justamente para combater essas ideias malucas. Certo, gente? Então, eu queria agradecer muito a vocês. O comparecimento foi excelente. O chat foi super legal, super comportado, Não teve troll, não teve hater, não teve ninguém desrespeitando a figura de Cristóvão Jacques, que recebe todos os meus aplausos aqui. E está aqui dado o recado. Eu vou editar esse vídeo mais tarde, porque eu estou aqui pertinho do Krav Maga. Isso aqui é um estacionamento que o rapaz gentilmente cedeu o espaço aqui para eu fazer o vídeo. Tá? Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal da Resistência Científica. Conheçam o site da Sonier, conheçam esse, o, no, no, lá no, no Facebook, conheçam o, a página no Facebook Bad Asteroid, sem o S, tá? Bad Asteroid, que tem outro site em inglês, tá? Tem é um o site de Bad Asteroid, sem S. Eu vou deixar na descrição aqui. Se inscrevam em todos os canais da Resistência. E um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, e fui!